Bom, meus queridos, da outra vez eu não fiz isso que estou fazendo agora. O vento está demais, eu já acionei um app aqui na câmera para diminuir o vento, mas ainda está forte. Então se a minha voz não estiver muito boa, vocês não estranhem não, tá bom? Estamos então na entrada da cidade de Ayumas. Ali está o Cristo. Desse lado aqui não tem o portal como tem do outro, mas tem a estátua do Cristo aqui. Uma entrada muito bonitinha, bem limpinha. Isso eu vejo muito na cidade por onde eu passo. A limpeza da cidade é muito importante. E eu gosto de lugares assim. Acho que todos nós gostamos. né? As plantas aqui muito bem tratadas. Lugar bem aconchegante. De boas-vindas. Já quero deixar meus parabéns para a população da cidade por esse tratamento para conosco, visitantes é bom chegar numa cidade e encontrar um ambiente assim e como toda a cidade do interior, ela está cercada por alguns sítios aqui nós temos ainda a região de criação de gado como vocês podem ver né? é uma região que ainda tem essa bênção que é poder ter uma carne de qualidade aqui para onde nós vamos seguir agora, que é o sentido desse carro nós estaremos indo para a rodovia Raposo Tavares e de lá vamos atravessá-la e ir até Regente Feijó que está a 11 quilômetros daqui mais sítios, como vocês podem ver, a nossa preciosidade ali que Deus nos tem dado, um outro sítio também que eu parei na frente, muito Caprichoso o proprietário daqui. Também quero dar os parabéns por ele, viu? Ou melhor, para ele. Vou voltar aqui agora. Vou fechar nela e vou desligar. E vamos Mas para. Nós só viu para comer. gente é só vir para comer é e como para viver. Vou lá pra comer pra Vou lá pra visitar sua irmã e seu cunhado velho. A parte da alimentação é consequência Consequência? É né? Consequência da estadia Porque Querendo ou não querendo eu vou ter que almoçar Então é consequência Muito bem, estamos na cidade de Regente Feijó, estamos na praça do Paço Municipal, como vocês podem ver. Ao lado do Paço Municipal nós temos um anfiteatro. Aí tem um espaço e lá naquelas outras bandeiras lá é a Câmara da Cidade. E um belo jardim aqui Eu não estou vendo borboletas por incrível Não estou vendo borboletas ali Mas eu penso que é por conta do vento Aqui é a entrada da cidade Para quem vem da Raposa Tavares Como vocês viram lá quando eu passei E eu estou gostando muito de ver que mesmo no tempo de seca Porque choveu muito pouco tá bem cuidado isso aqui gente Ali atrás, pelo que eu estou entendendo, é o barracão onde ficam os ônibus, as máquinas, os carros. E aqui, então, estou apresentando para vocês a entrada da cidade. A maçonaria tem aqui seu marco. Depois, nós temos lá o Rotary. Todos dando as boas-vindas aos visitantes. Chegamos na casa da minha irmã Tá aqui abraçando o irmão Dadinho Não. Vamos Agora você filma eu Eu vou cumprimentar minha irmã Oh, minha irmãzinha aquele... tá Tudo bem, Jonas? Tudo bem, graças ah. a Deus ah. Vocês compraram a van agora? Ah. Oh, meu irmão querido Opa que bom. <risos> Pode ser chorão Deixa de chorar, deixa de chorar Pode ser chorão, é meu bebezão Chorão Não pode ver a gente que ele chora Vem cá, Cicinho Vem cá, meu cunhado Tudo bom, Joana? Como é que vai? Eu bem. Tudo bem <risos> Tudo bem, e você? Tudo bem oh, tá tem bom. um a casal Zé? aqui, ó oh, Que hum. é fã dos seis é. Depois nós vai lá Vamos né? Vamos lá Ei? Vamos entrar para ajudar o almoço? Aí, pessoal, nós já passamos ali no mercado Compramos algumas coisinhas para gente comer aqui na casa do Zé O Zé é meu cunhado, esse aqui, ó Aí, passamos aqui Pão. Compramos algumas coisinhas e, e o Zé tem um pé Pão. de hora para o novos ali, ó Eu já peguei umas folhas Eu estou comendo já Eu gosto A Joana, irmã da Madalena a Madalena com um bonezinho é, é de português. aqui, tá? Aí, uma pedra pra afiar a faca. Ó, faz tempo que eu não vejo. Esse aqui é meu, não tá. O Seu? um sapimete ah, que eu peguei lá. Você viu o valor lá? Eu já tinha ouvido lá. carne Ah, é verdade. Olha aí, Lê. Pra lá. Pra gente. Ué, passa. Aqui no interior a vantagem é isso aqui, ó, o tamanho do terreno, gente. Lá tá no fundo da casinha de despejo, como todo lugar, deveria ter, pelo menos eu penso que toda casa tem que ter um lugarzinho para guardar as traquitana. E aqui na churrasqueira já com um carvão aceso. Ó, tem No tempo de manga esse pé aqui, ó, dá umas mangas deliciosas, ó simplesmente deliciosas e aqui no interior tem muitos pés de mangas muitos aqui antigamente a gente, cada família no fundo do quintal tinha um pé de manga tinha um não, tem família que tem muito mais do que um a briosa está lá na frente ó. lá tem café preto eu vou guardar umas coisinhas que o Madalena me deu Teto aqui, teto não, o telhado é alto, ela coube certinho Tá sendo muito bom esse passeio nosso, tava valendo muito a pena a gente estar aqui Como sempre né, na frente da casa deles nós temos essas belezas aqui ó Pé de Romã, faz muitos anos que eu não vejo o cravo pessoal, olha aqui Flor da Romã. Essa é uma orquídea arruda, rosa, pé de rosa, rosa do deserto, canela de macaco. Essa, essa é a azaleia. Aleia, né? Outro que é de rosa Está lindo, hein? Tem até uma rosa aqui, ó Ele tem um botão também Que tá vindo Pé de goiaba Essa planta eu não conheço Essa flor aqui eu não conheço Um calanguinho ali, ó Um calanguinho ali, ó conheço, conheço por calango. Estão vendo ali, ó Olha ele aí, ó Olha ele aqui, ó. Vamos ver até quanto que ele vai me deixar se apro aproximar dele. Ah, tá lendo lá atrás. Eu queria que lêsse o calanguinho. Olha ele ali. Parece que tá até domesticado já. Ah, entrou num buraquinho aqui, ó. Bastante hortelã. Eu não sei se isso aqui é 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, não sei erva de santa maria alecrim e a erva de santa maria tá bonita hein olha como ela tá bela ó como ela tá bela como ela está bela porque senão se falar como ela tá bela vai ficar pensando que é tabela tá olha só que graça de plantação couve Nós temos uma flor. Quando eu era criança, toda a casa também tinha dessa flor aqui. É o creio que é da família do lírio, linda, né? Simplesmente bela. Ó. um pezinho de café. Só um pezinho de café Alface Rúcula Tomate Chuchu O pé de chuchu tá novo ainda Outro pé de manga Deixa eu mostrar aqui outro pé de Hora Pro Nobis Tem um aqui e ali tem outro e vai subindo não ele tem a oportunidade ele vai embora esse é ficus, <risos> opa é, eu aconselharia não deixar o ficus aqui não babosa outro hora pro nobis eu achei que ele não tivesse esse aqui eu conheço como cura tudo quando eu era criança, minha barriga dava uma desarranjada, a mamãe fazia para nós. Isso aqui batido com água, até hoje eu gosto de tomar. Todo medicamento amargo eu gosto, natural. Cana, não sei qual cana que é essa, mas está com jeito ser. Será que é caiana? Não sei. Não sou muito bom nisso. Acerola, pé de acerola que belezinha, aproveita tudo que eles podem e tira da terra tanta coisa boa, né aquele espinafre ali, eu tô maravilhado com aquela plantação de espinafre deles hein? cebolinha salsinha é só querer que vocês conseguem ou posso dizer que a gente consegue tirar da terra o que tem de bom eu não tô conhecendo esse daqui não tô conhecendo mesmo planta que, que fruto que é esse bom depois eu vou perguntar lá mas eu quero mostrar uma coisa ali que eu achei muito bonito o fruto que eu vi ali, quer ver? deixa eu pisar aqui para não estragar aqui, é o lugar aqui. olha só que beleza olha que berinjela linda e uma berinjelazinha que está vindo ali ó. tá vendo tudo isso num quintal de uma cidade do interior e ali nossa pequena e abençoada casinha Pois é, estamos na casa da Joana com o José E ela ligou e falou assim, vamos fazer um churrasco? Nessas horas é bom morar no Brasil, né, Cé? Porque lá fora, nos Estados Unidos Não tem essa facilidade de encontrar essas carnes assim Como a gente encontra em qualquer lugar, né? Tá ali o, o nosso o, o, hoje é o nosso churrasqueiro na marra Porque eu não, sou, eu não sei fazer isso aí não Porque eu sou de pouca carne Mas tá ótimo, o, o ambiente tá muito bom Material que foi comprado muito gostoso. O dia tá bom. O dia tá muito bom. Interessante, Zé, que aqui não tá ventando tanto quanto lá, viu? É, né? Ela tá ventando mais. Muito mais. Aonde você vai que tá Lá Eu na é Você não fica debaixo de um pé de manga desse porque essas florzinhas caem tudo em cima. <risos> e aqui tá gostoso desse jeito. Primeiro linguiça, Davi? Primeiro linguiça que você tá cortando? É. É, o pão de alho tá uma delícia, viu? Eu gosto dele bem quentinho E a linguiça Não vai estar tão longe disso também não É uma sombra gostosa de baixo desse pé de manga aqui que está dando gosto Então, por isso que aqui Às vezes quebra abre o cimento, às vezes a gente tem que deixar, né? Porque é. pé de manga não Sim, precisa. ah não, aí, é tá. Ah. Né? Mas não acha, né Zé? Não Pessoal aqui, gente boa Olha Garrafinha de café tem o um refrigerante ali encostado. Com certeza, né? E a Madalena está preparando aqui uma alface. E nós estamos ali nos deliciando. Agora meu cunhado colocou tulipa. Eu já fiz o vinagrete lá. Tá o vinagrete pronto. E também temos um arroz aqui. Quem acendeu essa manzinha? Madalena, aí ó, um arrozinho pronto aqui ó, pra gente poder também já. E a Joana gentilmente me coou um café sem açúcar. Ah, de machixe. O café da Joana é melado, que é da como mãe dela? Sua mãe fazia um café melado. Machixe, uns conhecem como machucho Esse bolo aqui é de Puba, o pessoal do norte conhece o bolo de Puba. Minas Gerais também conhece. Minha avó era mineira me ensinou a fazer. Ou melhor, me ensinou a fazer não. Ela fazia e eu comia, né? Banana e limão. Um hum, hum, docinho de leite. Ó, alçafrão com a minha colega. Eu plantei aqui. Aí minha colega fez. Ela pegou e deixou em pó. Beleza. Ó, pai, isso... eu coloco uma coisa. E diz que isso pode é uma... tomar também? Pode. Na água, que diz pode. Que é... pode. Na água. Madalena toma na água, eu também tomo. Só pegar na água e tomar. Então, aí a minha casa, ó. É, ela tem uma máquinazinha de costura aqui? É, só pra não costurar, só arrumação. Olha que belezinha, ó. Gente, uma vigorela verde. A verde eu não tinha vindo, é porque não seu ainda. Aí, a minha sala. Salinha da casa da Joana. Aqui só, só fica a Joana e o esposo. Que é meu quarto. O quartinho que? dela. Só que aí eu não vou entrar, não, João. Só vou mostrar daqui de longe mesmo. Aí. Tem um banheiro aqui. Do lado. É, um dia eu tomei um banho nesse banheiro, no capricho. Aqui é a nenenzinha da, da Milena. Que cada dia passa nasceu, fica mais linda, né? É. É. Isso aqui é minha sogra. Ela tá caducando, ela pensa que essa boneca é uma criança. Oh, meu Deus, mais um. Na comida, na assim. boca. Conheço conheço uma no Mato Grosso que é assim. Aí ela fala assim. Ela fala assim, ah, acho que ela não gosta, acho que ela não tá gostando, que ela está põe para fora. Oh, meu Deus. Quantos anos? 90, 94, 95. É, que coisa, né? Minha sogra. Opa, enquanto Esse eu fui é... ali, já veio o tomate para cá? Eu põei óleo. Eu ponhei óleo. Essa é a minha família, pessoal, que mora aqui no interior Quanto do perecha estado perecha de São perecha? Paulo. E aí a Madalena já fez mais joanão um vinagrete. E agora vamos comer um pouco mais. Eu tô comendo carne, então eu vou devagar na carne. Eu não sou muito de carne. greta tá aqui dentro, ó. Eu vamos comer. E tá um vento aqui que eu vou falar, viu? E o dadinho tá ali, ó. Só assando. Que que é só assando? Conhece a palavra? As palavras só assando, Dadinho? Tem o assuna, né? Que é outra coisa, né? Só assando não tem só assando Ô oh, seu Reginaldo vai preparando a carne para nós poder comer aí seu Reginaldo ó, oh, tem que ser picanha hein seu Reginaldo capricha aí agora é a hora do pessoal comer tá todo mundo comendo ali já tá tudo prontinho você quer que eu pegue o quê? a cadeira bem? a cadeira da rainha não, senta aí mesmo não é ali? Não, tá lá Eu, Eu já pego lá. Cadê o refrigerante? Cala o né? refrigerante. Eu pego. Eu. Vamos lá, vamos lá, lá, lá, aí pessoal, depois de um almoço em família, onde nós comemos ali uma comida muito agradável. Eu vou agora de pudim. Esse pudim é feito por minha cunhada, que é a Sandra, que é a irmã da Madalena e a irmã da Joana. Eu falei pra ela ontem, eu fui antes de ontem, ela faz um pudim fantástico. Maravilhoso mesmo. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui comigo, viu? Com a gente, né, na verdade. Pra usufruir dessas bênçãos aqui, ó. Pessoal, estamos retornando para a nossa casa No, se, no, sentido, de, né? no sentido de voltar para a casa da irmã da Madalena Onde nós estamos hospedados Eu acabei até esquecendo de gravar A despedida, a despedida. Mas dá para vocês imaginarem como que foi, né? Abraço, lágrimas e choro E mais abraço e mais beijo e mais choro, depois a gente vai embora Agora tem gente... A é ruim. Ela, ela Nunca prestou, não A despedida, ela, sempre, ela deixa a gente de uma forma um tanto chateado, tristecido, magoado aguarda o coração